Bye. Salve, molecada. Beleza? Deu um recado para passar para vocês. Tem, amanhã, aqui no meu canal, vocês vão acompanhar a transmissão da Copa América 2021. Jogo de abertura entre Brasil e Venezuela. Jogo que vai acontecer no estádio do Mané, a Rincha, em Brasília. Aqui na descrição vai ter um link da live para você acompanhar conosco lá. E a gente vai estar tá acompanhando todas as emoções da estreia do Brasil. Fica ligado. Neste domingo, 6 da tarde, horário de Brasília. Espero vocês.